Talvez eu faça a cagada? Muito provavelmente. Eu já invadi o lugar, tipo, com a câmera e todo mundo ficou me olhando assim, ó. Vocês monstrinhos lindos maravilhosos do outro lado gostam de comida japonesa, desse mundo japonês Então nada mais justo do que levar vocês junto comigo, não é mesmo? Então vamos acompanhar a viagem Cheguei Cheguei Olá <risos> Tudo bom? Eu já não tô entendendo nada, já No início, os alunos tiveram algumas atividades Primeiro, um telefone sem fio super moderno utilizando música e fone de ouvido. E depois, eles cantaram uma música que tinham ensaiado há algum tempo. Tudo em japonês. Os Ubentos são as populares marmitinhas japonesas, onde o país é bem acostumado a utilizar, diferente daqui no Brasil. É algo cultural e muito incrível, afinal de contas as pessoas cozinham umas para as outras por amor. E aí depois por volta de 1.500 que foram surgindo os, é. os primeiros bentobas, né, que são as caixinhas de as marmitas. E... Né? Só que naquela época era assim era sinal de da pessoa ter é, poder, um poder aquisitivo, porque eram só as pessoas que tinham dinheiro que levavam marmita para a escola, olha só. Hum. Gente. Esses aqui são, são os opentôs Esse aqui é da Jups. E a Jubs trouxe um pra mim Bem gay, como vocês podem ver Cheio de florzinha sakura E agora a gente tem que fazer que nem lá na escolinha E lavar a mão pra poder fazer as coisas então, bem. A professora Midori sensei ensinou a fazer o onigiri Que são aqueles bolinhos de arroz bem famosos eu fui ensinado claro, que eu tenho que pôr o um arroz aqui dentro e de pensar, mas como vocês já me conhecem, é muito provavelmente que eu faço a cagada e uma plateia me <risos> olhando. Era pra sair, né, gente? Sair! é toda uma tecnologia gente, você pensa que você vai pegar a tesourinha e cortar o desenho? Não, você tem um furador. Vou fazer o olhinho no meu negocinho aqui agora. Ai gente, ela tá até tremendo nervoso. <risos> <risos> Maravilhoso. Ó <risos> oh, gente, vou ensinar a fazer a parte que ela a tem a ponta, você vai cortar coisa aqui coisa no meio, até mais ou menos a metade da linguiça. Aí. Depois você vem do outro lado, vai fazer um, uma cruz aqui. Você corta na mesma altura. quando A hora que vocês fritarem e jogarem ela na frigideira, elas vão abrir. Então elas vão parecer um pouco depois na hora de fritar. Eu acho que meu povo vai é ficar com as pernas tortas uma leve deficiência, isso é só não cortar meu dedo. Isso, isso, isso. me doresi sem ser utilizado os dois ovos para fazer o <risos> tamagoyaki. É, o tamagoyaki. Ah, e é um omelete muito mais legal que o nosso. Just. A culinária japonesa é muito mais adocicada que a nossa Então para eu temperar esse omelete Eu vou usar uma colherzinha de açúcar Parece que vai ficar ruim, mas vai ficar super gostoso Uma pitadinha de sal Hondashi, que é o tempero feito com peixe E shoyu Aí você tem que colocar uma porcentagem pequena Começar a enrolar e adicionando o resto aos poucos para você fazer tipo um... qualquer de ovo Passear. Eu achei que, que é difícil, parece que é fácil, mas pra virar ele borrachinho não é muito fácil, não. Aí se a gente tiver isso daqui, ó, aí facilita. Hora de montar. Eu já tinha montado esse daqui, de baixo, aí eu deixei pra montar a parte de cima com os mais fofinhos. Aí eu fiz um urso, que eles estão falando que parece um porco. Coitado do meu urso. Caiu a orelha dele agora, sofreu um acidente. Cozinhar no Japão é transmitir amor. Então, não adianta você fazer as coisas de qualquer jeito e colocar dentro do bentô. Você tem que deixar fofinho, deixar bonitinho, pra transmitir carinho. Então, na hora de montar, monte tudo muito bonitinho, deixando tudo colorido e fofinho. No Japão, todas as pessoas comem juntas. Então, todos têm que terminar de organizar as coisas para que possam comer. E antes de comer, é feita uma saudação. Itadakimasu! Itadakimasu! Então, Itadakimasu! Agora, pra gente poder finalizar o nosso vlog, eu tô sentada aqui com a Midori, que ela é dona da escola E a gente já se conhece há um tempo, porque em 2012 eu precisava de uma ajuda para umas coisas De um evento que eu organizava de cultura oriental aqui, e a Midori me ajudou Midori, vamos falar um pouco da escola? Fazer uma meia A sala fica aqui no Canelville, né, nós temos é, horários pra, durante a semana De manhã à tarde à noite, é, temos horários nos sábados também Olha também que a que trabalha vocês mas... é. E temos horários pra todos os bem, dias. É bem flexível. É bem flexível, né? Então, eu vou deixar as informações certinho aqui embaixo pra vocês na descrição, na descrição do vídeo. É diferente de outras escolas, porque em geral a gente tem aquele clima muito acadêmico, quadrado, sabe? E é muito legal aqui porque tem todo um entrosamento. Então, se você quiser conhecer alguma coisa que vai te colocar dentro da cultura, eu acho que é o melhor lugar pra você. <risos> É isso aí, meus monstrinhos. Até a próxima e falou!